Oi gente, eu sou a Ana Savoy, tô aqui no Ana Savoy Responde, com o intuito de ajudar vocês, tá? Eu sempre respondo as dúvidas, é, vocês podem mandar inbox, podem chamar no WhatsApp, podem pedir para o Rafael, para Márcia, para o Diogo, pro Murilo, para Dani, e conforme eu consigo um tempinho, venho aqui e respondo, tá bom? Então eu vou aqui para a dúvida da Flávia Calil. A Flávia tem uma dúvida Ela quer saber informações sobre pigmentos orgânicos E ela quer saber o que acontece Eventualmente com o trabalho mal feito com eles Quais as consequências? Quais as vantagens que ela vai ter Trabalhando com o pigmento orgânico E as desvantagens? Flavinha, é, o pigmento orgânico é, é um pigmento que ele tem um poder alto de fixação então para as pessoas que desejam pigmentar uma sobrancelha mais rápido que querem ter um trabalho mais duradouro é, cores mais vibrantes mais fortes mais escuras é, Podem escolher um pigmento orgânico, tá? Eu, particularmente, sou uma profissional especializada, adepta e apaixonada por pigmentos inorgânicos para trabalhar olhos, sobrancelhas e capilar, tá? Quando eu trabalho com boca e areola, eu trabalho com orgânico. Então eu divido os meus trabalhos assim: nariz para cima inorgânico, nariz para baixo orgânico. Por quê? As areolas eu quero que durem muito, tá? Que as cores peguem já na primeira passada, é, até porque é um trabalho que eu faço voluntário. É, vou trabalhar em cima de cicatrizes, e cicatriz é um tecido fibroso, é mais difícil de implante, então eu preciso de um pigmento que penetre com mais facilidade nesse tecido. Lábio é uma região que é muito difícil de fixar pigmento, então pigmento inorgânico você pode morrer de ficar ali, ele vai ficar até bonito na hora que você fez, deu o prazo dos 30 dias, ele vai todo embora. Então eu uso sempre o orgânico nessas duas regiões que eu trabalho aqui. Já nas sobrancelhas e olho, é, eu prezo mais pelo inorgânico, porque eu quero assim que o pigmento vá desbotando gradativamente até desaparecer. E eu quero que a minha cliente retorne é, com essa sobrancelha praticamente zerada de cor. Então isso acontece mais fácil com o inorgânico. A desvantagem de um erro com um pigmento orgânico pode ser nos olhos uma expansão de pigmento, né, ou migração, quando alguns chamam, é, invadir uma zona proibida e eu ter aquela mancha escura. É, eu posso atingir uma camada muito profunda na sobrancelha e fazer essa micropigmentação virar uma tatuagem, porque o um pigmento... Orgânico nada mais é do que um pigmento de tatuagem com cores criadas para serem usadas em rosto, numa camada mais superficial. E a dificuldade de remoção, então assim, qualquer erro feito com um pigmento orgânico é mais difícil de ser consertado. Não que com o inorgânico seja fácil, mas com o orgânico é um pouquinho pior, tá? Então, se você souber, se você for uma profissional é, que tenha expertise para trabalhar com o pigmento orgânico, ele é maravilhoso. Mas você precisa saber lidar com ele, porque não são trabalhados da mesma forma. Então, tem é, profundidade diferente, velocidade de máquina diferente, velocidade de mão diferente. Então, tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado e critério, tá bom? Um beijo, boneca. Até a próxima.